Fala meus aliados, tudo bom? No vídeo anterior eu ensinei e investi mil reais na Eletrobras, nesse fundo mútuo aí que saiu com a liberação do FGTS. E nesse vídeo eu vou mostrar por que eu cheguei na conclusão de fazer esse investimento. Então a gente vai ver as características desse investimento, os riscos e os possíveis benefícios. Mas antes de começar, clica no botãozinho de gostei e se inscreve no canal se você não é inscrito para ajudar esse canal a crescer. E muito obrigado pelo seu apoio. Bora pro vídeo. Bom, acho que a característica mais importante para se começar é que o dinheiro que você investir hoje nesse fundo da Eletrobras, você não consegue vender em menos de um ano. Então você vai ficar com esse investimento preso pelo menos 12 meses. Então por isso é importante que você esteja bem organizado financeiramente e não esteja contando com esse dinheiro que você Provavelmente vai investir Segundo, se você investiu Passou os 12 meses você quer vender Esse dinheiro vai voltar Para sua conta do FGTS Ele não vai cair na conta da corretora Não vai cair na conta do banco Ele Vai retornar para o FGTS Terceiro ponto, isso é um fundo mútuo Então significa que você está investindo Mas tem outra pessoa investindo E não cada um em uma ação Mas todos em uma Única ação, por assim dizer Então está todo mundo investindo e comprando uma única parcela e é administrado por uma outra pessoa. Então, como todo mundo está investindo em uma coisa que é administrada por outra pessoa e não numa cota única de ação, existe uma taxa de administração. Então, quem administra esse investimento é a sua corretora. Portanto, cada corretora tem uma taxa de administração diferente. Apesar de que eu e outras pessoas acreditamos que essas taxas de administração sejam uma bobagem, porque a corretora não vai fazer administração ativa sobre a empresa. Mas cada uma cobra ali sobre é, esse fundo de investimento. 5. Não existe pagamento de dividendos. Se você pensa em investir nesse fundo, né, você não vai receber dividendos. A Eletrobras por si só não tinha um bom histórico de pagamento de dividendos, não era uma coisa que chamava atenção. Então quem administra o fundo é a corretora, recebe os dividendos, não paga dividendos, né? Como você está investindo através do fundo, então é outra pessoa que está gerenciando ela que receberia os dividendos. Ela ao invés de distribuir dividendos, ela compra mais ações, isso faz o preço da ação subir e também gera mais cotas para você. Desto, existe a cobrança de imposto de renda, 15% sobre o lucro líquido para encerrar as características que eu acho mais importantes sobre esse investimento. Agora, qual é o risco? O risco é aquele, como qualquer outra ação da Bolsa de Valores, porque isso é renda variável. Esse investimento está sujeito às volatilidades do mercado. Seu investimento pode perder valor com a desvalorização desse título. Uma má administração pode levar a empresa à falência. Agora, o que me levou a fazer esse tipo de investimento, foi as possibilidades, benefício por ele estar na bolsa de valores e sobre uma administração diferente, sem tanto peso do Estado em cima da empresa. Se a gente olhar aqui o gráfico da Petrobras, a partir da liberação desse investimento pelo FGTS, quando foi realizado no ano de 2000, as ações da Petrobras valorizaram 1.333% e vindo aqui para a Vale no ano de 2002, suas ações valorizaram até o momento 3.800%. Então a gente vê, é notável, que ambas as empresas valorizaram bastante depois que fizeram essa iniciativa, né? Para a Petrobras, que não valorizou tanto quanto ao Vale, ao meu ver, porque o Estado ainda tem muita influência sobre a direção da Petrobras você vê que vira e mexe, troca de, de diretor na Petrobras. Então é muita influência do Estado ainda e talvez por isso não tenha recebido tantos investidores como poderia. A gente vê aqui que o P VP dela está em 0,91. E quando a gente vai para a Vale, P barra VP da Vale hoje está em 2,48. Ela está sendo negociada mais que o dobro do que ela deveria ser. Porque ela não está sofrendo tanto com a influência do governo. Podendo trabalhar com maior liberdade. Vamos ir para a Eletrobras. A Eletrobras está com um P VP de 0,83. Então cada cota está custando menos do que deveria. O que significa que a gente já tem uma maior possibilidade de lucro. Já que ainda tem chance dela chegar pelo menos valeu o que cada cota realmente deveria valer. Ela não vinha distribuindo muitos dividendos. Então esse pode ter sido um dos motivos para ela se manter abaixo do preço real. Então eu acredito que vindo para o setor privado, o que a gente quer é que a empresa gere lucro. Então ela vai ter muitas áreas para trabalhar, fornecendo qualidade para os seus serviços, um dividendo mais atrativo para os seus acionistas. Porque é o que o acionista quer, ele quer que a empresa gere lucro e quer ter um bom payout, é uma distribuição daquilo que a empresa lucrou. Vamos simular o nosso investimento de ontem comparado com os investimentos anteriores. Eu tenho aqui um salário mínimo é R$ 1.212 atualmente. Eu investi R$ 1.000. Então, R$ 1.000 equivale a 83% do salário mínimo. E o valor da cota atualmente é R$ 41,90. Em 2002, o salário mínimo era R$ 200. Reais, e em 2000, R$ quanto Quanto é R$ 83% de R$ 165? E 83% de R$ 151,00 é R$ 125,33. E aí a gente vê a diferença. Quem investiu R$ 125,00 em 2000, quando o salário era R$ 151,00, conseguiu comprar 55 cotas. E se fosse vender hoje, 55 cotas daria R$ 1.672,00. Isso na Petrobras. E ainda sofre com influências do governo. Já na Vale, quem investiu 165 reais, seus 200 reais de salário mínimo, conseguiu 75 cotas e poderia vender hoje a 80 35 reais centavos por quase 6 mil reais. E a diferença aqui é de onde que tá vindo esse dinheiro. A gente não pode esquecer que esse dinheiro tá vindo do FGTS. Então ele estaria lá bloqueado sem nenhum uso para você. E rendendo menos do que a inflação. Então quando você põe aqui o FGTS. No ano de 2000. 125,33. Ele tem um rendimento de 3% ao ano. Como o rendimento é mensal. Ele rende aproximadamente 0,27%. A correção monetária. Se esse dinheiro ficou lá parado. Você não conseguia remover por algum motivo. Então ele ficou preso 22 anos. Não caía mais dinheiro porque não estava mais fazendo depósito no FGTS, ele ficou 264 meses paradinho. O rendimento do FGTS teria dado aí R$255,00 caso você conseguisse tirar hoje. Ainda que todo mês caia dinheiro na conta do FGTS, o rendimento do FGTS é muito baixo, é 3%. A poupança rende mais que o FGTS. A poupança não é o melhor dos investimentos ainda que eu tivesse ali na minha conta do FGTS o dobro do valor ele não conseguiu superar o poder da bolsa de valores, mas outro ponto que a gente tem que levar em consideração também para a gente não colocar tudo de uma vez nesse investimento, porque tem aquele risco, desvalorizar perder o seu dinheiro, outra coisa se você for demitido, ah, tiver ali uma rescisão de contrato, né, e a empresa tem que pagar mais 40% do, de garantia, é bem melhor você receber mais 40%, né? Então por isso eu decidi que se for para mim deixar esse valor na, no FGTS rendendo menos do que a inflação, a gente já sabe que vai estar perdendo dinheiro. Vou colocar um tantinho ali, a bolsa diversifica para a gente aumentar a possibilidade de ganhos também. Acho que deu para mim passar o meu ponto de vista, mas agora eu quero saber do seu. O que você acha de investir na Eletrobras? Você fez o seu investimento? Compartilha com a gente aí nos comentários. Se você gostou, não esquece de clicar no botãozinho de gostei. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente vai planejar uma carteira focada em dividendos. Para ter uma renda passiva mensal aí para a nossa aposentadoria ser complementada. A gente se vê na próxima.